Se olha só, dá pra viver de apostas esportivas? Olha, eu quero te mostrar aqui agora alguns resultados meus e te mostrar aqui no quadro agora, passo a passo, não tem segredo como que você pode seguir apenas uma, duas entradas no dia faturar mais de 50, 100, 150 reais todos os dias de maneira simples através da Best365 com apostas esportivas. Então se você já gostou do assunto do vídeo, já deixa o seu like já se inscreve no canal aqui pra me dar uma moral e para ajudar outras pessoas que também estão buscando ganhar dinheiro através da internet com apostas esportivas, Demorou? Então vamos embora pro vídeo. Galera, me chamo Júnior Moreira, se você não se inscreveu, ainda se inscreve no canal E olha a bagunça que nós temos por aqui, meus amigos O meu gato, mano, ele é muito bagunceiro, olha só Aqui você encontra as coisas tudo jogadas no chão Olha lá, a chave da BMW, olha Tá aqui do outro lado, meu Deus, mano Não sei se vocês têm gato, mas olha lá, ele fica correndo, olha Vem cá, vem Não adianta ficar fugindo, não por que, que você é bagunceiro assim? Enfim, lá em cima, mano, que antes de mostrar pra vocês a estratégia, eu quero só pegar o energético, porque a gente merece o um energético, né, mano? Olha só, não repara a bagunça aqui não, galera. Porque tá uma zona... Olha, tem cerveja aberta aqui do pessoal que veio aqui em casa. Enfim, um energéticozinho aqui pra gente tomar. O gatinho tá aqui. E vamos lá pro escritório, que agora eu quero mostrar pra vocês como que você pode ganhar de forma simples, diariamente, mais de 50 reais através da Best 365. Ponto, olha só, seguinte. Agora eu quero mostrar pra você aqui, na, na, aqui no meu quadro o que você pode fazer para ganhar mais de 50 reais todos os dias. Para quem me conhece, sabe que eu não sou nenhum especialista em trader esportivo no sentido de, de né, de probabilísticas, de fazer análise e tal. para quem me acompanha sabe, eu sou muito verdadeiro para vocês aqui. Eu apenas sigo as entradas de um grupo VIP, ok? Eu não tenho um grupo VIP, eu não sou especialista em análise. Eu apenas mostro para vocês o que eu faço, tá? Eu já quebrei a banca quatro vezes porque eu tentei apostar do meu próprio jeito, por minha própria conta e risco e quebrei minha banca. 4 vezes, eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, eu acho que talvez serve de inspiração para muitos, talvez você já quebrou sua banca alguma vez tentando apostar sozinho, então eu não recomendo hoje, se você não é um especialista em análise, não apostar sozinho, eu sigo as entradas de um grupo que eu já mostrei para vocês várias vezes aqui, inclusive é o seguinte, eu vou deixar uma aula gratuita aqui na descrição desse vídeo, vai ter o link... De uma aula gratuita minha, onde eu mostro como que eu faço mais de 200 reais todos os dias sem fazer análise nenhuma. E geralmente eu faço esse resultado antes do meio-dia, tá? Eu sigo os sinais apenas antes do meio-dia e faço mais de 200 reais todos os dias sem fazer análise. Essa aula é de graça, vai estar o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Enfim, então é o seguinte, olha só. R$50 por dia, talvez pareça pouco para você, mas no final do mês é R$1.500. então para muitas pessoas R$1.500 a mais no um mês é muita grana, talvez é maior do que o salário de muita gente R$1.500 no um mês, na é verdade, não quero te explicar como que você pode fazer para ganhar R$50,00 por dia, aqui através da Best 365 deixa eu só tentar abrir essa caneta que eu não tô conseguindo, mano, Pera aí, rapidão. Duas horas depois... Pronto, abri a caneta aqui, então vamos lá, vou explicar para você aqui agora como você pode fazer para ganhar 50 reais por dia, beleza? Primeiro passo de todos é o seguinte, ó, se você não é um especialista eu não te recomendaria, não recomendo você fazer as apostas sozinho Como eu disse para você, eu já quebrei minha banca quatro vezes, tá? Quebrei quatro vezes, então eu tô falando por experiência própria Tá, então já tentei apostar sozinho várias vezes e quebrei a banca quatro vezes. No total eu devo ter perdido aí uns 4 mil reais nessa brincadeira tentando apostar sozinho. Te recomendaria Se você não é especialista, de verdade, te recomendaria fazer parte de um grupo VIP, ok? Eu vou deixar um link aqui também na descrição que explica como funciona o grupo VIP que eu faço parte, que eu indico e vou liberar um bônus para quem fazer parte desse grupo através do link aqui na descrição. Eu não tô falando para você que tem que fazer parte ou algo do tipo. É minha recomendação, porque eu já postei sozinho várias vezes e perdi grana. Mas de forma simples, o que você precisa? entender o seguinte para você ganhar 50 reais por dia acredite não é tão difícil e eu vou dar o um exemplo para você do que eu júnior moreira faço hoje ok como eu já expliquei para você eu apenas sigo as entradas do grupo que eu faço parte eu ganho hoje uma média a minha meta de lucro diária é 250 reais por dia que eu consigo tirar mais ou menos uns 7 mil reais vamos arredondar aqui uns 7 mil reais no mês mas para mim para quem sabe isso não é minha renda principal tá eu tenho outros negócios e tudo mais eu só sigo sinais durante o dia ali para fazer essa renda extra quando eu bato esses 200 quantos reais um dia o que eu faço eu paro. Tem dia que eu mostro lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me segue lá no meu Instagram. Me manda um direct falando: Júnior, vindo vendo seu vídeo lá do YouTube. Gostei pra caramba. Acompanha lá, porque lá eu mostro alguns resultados meus também. Tá aparecendo aqui no Instagram. Segue lá, beleza? Então, lá no meu Instagram, eu mostro às vezes que eu bato essa meta, tipo 10 horas da manhã, mano. 11 horas da manhã. Só que quando eu bato a minha meta, eu paro, porque senão eu acabo perdendo grana depois. Porque você empolga ali e acaba perdendo grana. Só que é o seguinte, preste atenção: eu, pra fazer esses, esses 250 reais geralmente eu pego apenas 5 entradas no grupo VIP que eu faço parte, ok? Por quê? Porque eu calculo o lucro, eu quero ganhar 250 reais. Então eu pego mais ou menos 5 sinais, que dá uma média de 50 reais ali de lucro para mim. Porque se eu acertar, né? se eu pegar cinco sinais bons, que dá 50 reais de lucro, eu já faço 250 reais e pronto. E a taxa de acertos dentro do grupo é muito alta. Eu quero mostrar para você aqui na prática, em tempo real, porque é verdade, olha só. A taxa de acerto aqui dentro do grupo é muito alta. Então, isso aqui é de hoje. Mensagem enviada uh, tá alguma, alguns minutos atrás. E olha só, foram quase 4% de lucro somente hoje, mano. 4% de lucro somente hoje dentro do grupo tá então a taxa de acerto é muito boa aqui, o resultado de alunos tá dentro do grupo toda hora tem resultado de alunos de, de... resultados de alunos aqui dentro e por aí vai então só hoje teve 4% de lucro dentro do grupo Ok no total né E aí o que que acontece eu sigo mais ou menos umas cinco entradas dentro do grupo aqui no dia e faço os meus duzentos quantos reais então, é o seguinte para você fazer 50 reais por dia não é tão complicado porque é claro vai depender de alguns fatores depende primeiramente do quanto que você tem de dinheiro na sua banca, ok? Se você tem 100 reais na sua banca, para você ter um lucro de 50 reais por dia já é muito arriscado, né? Então vai depender muito do quanto que você tem na sua banca. Só que aqui, ó, você precisa entender o seguinte. A odd, né, que é a, a, o multiplicador da aposta que a galera usa lá dentro do grupo, em média tá 1.5. 1.5 é o quê, né? É o quanto você multiplica pela sua aposta. Ou seja, se você apostar 100 reais vezes 1.5, volta 150, ou seja, você já tem 50 reais de lucro. Então, vamos imaginar o seguinte: geralmente, os primeiros sinais, as primeiras entradas que os especialistas mandam lá no grupo VIP do dia, as primeiras entradas do dia são as que mais têm acertos. Eu não sei porquê, mas são as que mais têm acertos. Então, se você fizer apenas uma única entrada no dia de 100 reais, que volta 50 reais de lucro, você já bateu a meta. A meta é de 50 reais no um dia, né? Se a sua meta for essa. E no total, você tem 1.500 no um mês. Se você fizer 50 reais por dia. OK? Vezes 30 dias, você tem R$ 1.500 no mês. Você consegue entender que com apenas uma entrada no dia, você consegue bater essa meta? É claro que relembrando, falando, é, aqui para vocês, para você ter uma, para você fazer, né, seguir um sinal de R$ você precisa ter uma banca maior, tá? Se você tem uma banca de apenas R$ 100, reais, não aposte os seus únicos R$ reais nessa entrada, é claro, OK? É, tem que ter uma banca maior Eu estou dando um exemplo aqui com um exemplo de 100 reais Agora, se você tem uma banca menor Vamos imaginar o seguinte a, Aqui a meta é 50 reais no dia Se você seguir 5 entradas no um dia apenas ó, Assim como eu sigo 5 entradas para fazer os 250 Para você seguir 5 entradas para bater 50 reais Você precisa de 5 entradas que te dão 10 reais de lucro Para você pegar uma entrada que te dá 10 reais de lucro Você precisa pegar uma entrada e colocar mais ou menos 25 reais na aposta Que ela te volta 10 reais de lucro então se você seguir 5 apostas no dia, ok? Aliás, 20 reais. Se você seguir 5 apostas no dia com apenas 20 reais em cada, você faz os seus 100 reais de lucro, é, seus 50 reais de lucro no final do dia. Apenas isso, olha só, 5 entradas de 20 reais. A questão é que muitas vezes nós temos o hábito de achar que precisa de muito dinheiro para conseguir lucrar, mano. E não é isso, sacou? E outra coisa, é porque a gente também tem o hábito de ver pessoas fazendo 10 mil, 20 mil, 50 mil reais com isso por mês, apostas, e aí a gente acha que 50 reais por dia é pouco, mas pega no montante, 50 reais por dia durante o mês é 1.500 reais a mais reais a mais é muitas vezes maior do que o salário de muita gente. Talvez reais a mais no mês para você, salvo o teu mês, mano. Sei lá, você paga a parcela do seu carro, coloca suas dívidas em dia, você paga o seu aluguel, você paga a compra, coloca o seu filho numa escola melhor, não sei. Só que com 50 reais a mais por dia aqui, você consegue ter um resultado legal. Só que é de forma simples. Aí é por isso que eu digo para você o seguinte, não inventa moda, sinceramente, não inventa moda de tentar apostar sozinho, por sua própria conta e risco, sem ser especialista, porque eu já quebrei a banca quatro vezes tentando fazer sozinho Sinceramente, eu já quebrei a banca quatro vezes tentando fazer sozinho Eu já perdi tipo uns quatro mil reais, mano, por conta disso tá? Então por isso que eu já só sigo as entradas do, do grupo Porque a taxa de acerto dos caras é muito boa Tipo assim, é, sendo bem sincero A cada 10 entradas que os caras mandam no grupo Tá? A cada 10 entradas que os caras mandam no grupo, eles acertam 8 Eles erram, também erram Eu não vou mentir isso aqui para vocês É claro que erram, né? erram 2 Tem dia que às vezes o resultado vai ser ruim Mas na grande maioria dos dias é, Sem brincadeira, se você pegar a maioria das entradas no dia Você sempre termina no lucro Porque a taxa de acerto dos caras são muito boas muito boas ok então se você seguir simples assim olha por exemplo cinco entradas aqui com 10 reais com 20 reais um dia você tem esse lucro e bate 50 reais todos os dias ou com apenas uma única entrada no dia e 100 reais você bate 50 reais de lucro todos os dias você entrou, fez uma entrada bateu seus 50 reais um dia pronto para chega no dia seguinte faz de novo repete você vai ter mil reais no final do mês de forma simples tá então é mais ou menos essa ideia que eu queria deixar para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa aula gratuita minha. O link também do grupo, né, onde eu explico melhor o grupo VIP que eu faço parte, mais o meu bônus. E vou deixar no Instagram, me manda uma mensagem no Instagram. Se você tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida comigo, me manda um oi lá no Instagram. Fala que veio desse vídeo aqui, que eu vou te responder lá no Instagram. Demorou? Tamo junto, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, não se esqueça disso. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!